Olá Brasil! Oi Santa Bárbara do Oeste! Estamos chegando, estamos chegando para apresentarmos mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias neste dia 4, 4 de março de 2022. A partir de agora o Nilson Araújo aqui interagindo, levando é, para você as principais notícias da nossa querida Santa Bárbara do Oeste da nossa região, do Brasil e do mundo. E você mais do que ele, ninguém pode participar aqui do nosso programa, do nosso jornal, edição de hoje, final de semana. Essa semana um pouco mais curta, né? Tranquila aí. Mas tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo, né? Isso mesmo, onde você faz suas reclamações, denúncias, os flagrantes, os problemas aí do seu bairro, da sua rua. É, tem problema? Mande pra gente aqui, viu? é 997 824426 997824426 Aí você deve estar se perguntando Nossa Nilson, mas como você gosta de problema, né? Você fala pra gente enviar aí os problemas pra você Ainda bem, né Laércio? Ainda bem que tem alguém que receba recebe aí os problemas da cidade nós estamos aqui para dar voz a você, viu? Você que nos assiste, nos acompanha. Nós estamos aqui para representar, para dar voz para você, para o nosso povo, para nossa gente, né? É isso, é isso que falta, né? É, em outras emissoras, por aí faz aquele jornal, mas assim é isso, assim é o roteiro é esse, pronto, acabou. Aqui não, aqui a gente sai do roteiro, aqui a gente deixa o povo falar, tá? Vamos compartilhar aqui o programa de hoje? Vamos lá, compartilhe para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias. É, é muito importante você se inscrever. Clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Então, tá aí, tá falado. Então, vamos para frente que atrás está cheio de gente que cestou, cestou, né? Vamos lá para o bairro Conjunto Romano, é isso? Primeiro, vamos lá para o bairro Conjunto Romano, Conjunto Habitacional Roberto Romano. Os moradores estão reivindicando limpeza atrás ali dos blocos, próximo ao canavial. Aliás, esse é um problema já, é, é, não é de hoje. Eles estão pedindo ali a limpeza, nós inclusive já, já entramos em contato aqui com a prefeitura até pedimos para que a fiscalização coloque lá placas de advertências, placas é, para inibir essas pessoas que acabam descartando ali entulhos e com isso vai é, acumulando lixo e vai surgindo os animais, é, peçonhentos, cobras, escorpiões, ratos, como nós noticiamos aqui. É, no meio da semana, na quarta-feira é, quarta E falamos ontem também aqui, né? Na edição do Jornal da TV SBN Mas eu quero é, pontuar um problema Que está ocorrendo lá também no bairro Conjunto Romano é, Foi pedido lá a capinação, né, a limpeza ali da, do canteiro central Mato muito alto, os moradores reivindicaram Enviaram aqui reportagens, né? Vídeos para a nossa produção. Tem áudio esse vídeo, ô Laércio? Tem, esse não tem áudio? Mas ó, veja aí. Essa é a parte, a rua é, Inácio, é, Inácia Antônio é, Pinto, né? lá do bairro Conjunto Romano. Então tá aí, ó. Essa rua, é, o pessoal tá reivindicando, falando ali, olha, que precisa de limpeza. Não um, tem uns coqueiros, né? Olha aí. É a parte... Ali da lateral, próximo à praça, próximo ali onde foi feita a limpeza, a capinação. Mas só que tem esse pedacinho aí, o que custava para a empresa terceirizada? Limpar. Já que eles estavam ali, olha, limpar a praça, tá vendo? Capinaram, agora falta só rastelar ali, pegar os montinhos sujos ali, né? Os As gramas que ficaram dos montinhos, beleza. A praça tá ficando limpa, tá ficando legal, beleza. Tá isso aí, ó. O, o, o bairro inteiro tava tomado pelo mato. Só que tem aquele pedacinho lá que nós mostramos anteriormente aqui pra você, antes dessa imagem, né? Essa aí, ó. ó tá vendo? Foram lá, limparam. Aí o que que o, os moradores fizeram? Falaram assim, pessoal, ó, faz ali, é, faz a capinação ali, ó. Só, esse pedacinho, ó. Toda vez que a gente tem que limpar, a gente tem que pedir, pagar aí é pra, pra alguém vir aí fazer a capinação... Né? Sendo que é uma obrigação da prefeitura A gente já paga aí os nossos impostos Estou falando que o povo está falando que Nós estamos falando aqui estamos, Somos o, por, po, o porta-voz do povo é, é isso que o povo falou olha, Pediu lá para o pessoal fazer a limpeza E ele né, falou Não está não no cronograma Então nós não vamos fazer Mas não é culpa dos empregados Não é culpa a ida de, de quem faz o serviço A culpa é da chefia Quem que é o chefe Quem que dá ordens ali é, olha, não faça isso porque se não tiver no roteiro Custa fazer a capinação desse pedacinho Só custa, né? Ah, tem que ter um bom senso também, né gente? Tem que ter um bom senso É a Rua Inácia Pinto de Campos, né? Rua Inácia Pinto de Campos No bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano Os moradores pedem para que a prefeitura é, Faça a limpeza por completo, no geral, hein? Ó, ontem nós mostramos aqui Aquele fato, é o caso da Canalita, né, na rua do Rayon. O pessoal começou a fazer ali, né o serviço de manutenção. Aí já fazem 20 dias que ninguém pisa o pé lá. Aí foram para outro bairro. Custa terminar o serviço ali? Custa terminar o serviço? né Mas é Deus nos acuda, não? Vou falar para você. Estava até falando com um amigo meu ontem que o Brasil tem que ser redescoberto de novo. Voltar em 1499, hein? O comerciante José Carlos Morato está desaparecido Ele mora aqui em Santa Bárbara do Oeste Ele estaria aqui no bairro Cruzeiro do Sul E quando estava voltando aqui para a cidade, para sua residência é... Ele desapareceu né? Os familiares estão fazendo esse, fazem esse apelo Entraram em contato aqui conosco é, O filho dele, inclusive, disse que realmente ele estava lá no bairro Cruzeiro do Sul e voltando para cá, ele estava com o veículo Montana Prata, placas EIS 7969. Olha, quase a minha placa, hein? Olha, quase a minha placa aí. ó A minha placa é o CWK 7969. Mas aí, olha, é o Montana, Montana Prata, placas EIS 7969 de Santa Bárbara do Oeste. Seu José Carlos está desaparecido, provavelmente ele teve aí. Né, uma perda de memória Aconteceu alguma coisa é, Então a gente pede o apoio Quem viu esse senhor aqui ó Entre em contato é, com a polícia 153 Guarda Civil Municipal 181 é o Disque Denúncia 190 da Polícia Militar tá? Nome dele é José Carlos Morato Muito conhecido aqui em Santa Bárbara do Oeste Às 3 horas da madrugada é, ele desapareceu Desapareceu, né? Olha, a gente pede para que Se você ouviu Entre em contato com a nossa redação Com os familiares, com a polícia Tá todo mundo desesperado Mas o impressionante é que ele tava com essa montana, né? É, com esse carro aí é, E o carro, será que ele pegou outro destino? Pode ter é, feito aqui a rotatória da... da... Perto da Câmara Municipal, ido, pego aqui para ir para ir a ou mesmo pegar, poderia ter pego ali para ir para SP304, da Luiz de Queiroz, de Piracicaba. O que aconteceu com o senhor Morato? Está desaparecido e a gente faz esse apelo aqui para é, os seus familiares. É, os familiares estão é, muito tristes por esse desaparecimento. Estão preocupados e a gente anuncia, a gente fala que quem ouviu, entre em contato, gente. Não é fácil, hein? Olha, lá na cidade americana, nós tivemos aí um caso de um guarda-civil. Veja aí, esse guarda-civil, ele já estava sendo é, investigado. Esse guarda-civil, a, a própria corporação da gama lá da media americana já tinha tirado o armamento desse guarda civil lá da cidade. Veja aí o que, que, a, o que, que aconteceu. É, ele já era investigado por violência doméstica. E em plena rua Maranhão, no bairro Praia Azul, ele teve uma discussão com a sua companheira, sua esposa, e agrediu, né? O verde ah, é isso? É, que barbaridade, né? São cenas terríveis, por isso que as imagens estão assim, porque são cenas impressionantes. Esse guarda civil de Americana, 55 anos, foi preso na manhã de ontem, após agredir a ex, é a ex-mulher, né, de 30 anos, eu falei mulher atual, mas é a ex, é, com golpes de canivete, mas que homicídio, tentativa de homicídio, a mulher, segundo informações, Passa bem, não tá correndo um risco aí de vida, mas é, ela tá hospitalizada. Mas se não fossem os populares, olha aí os populares, os populares nesse momento é, é, é, salvando ali a mulher, né? Salvando a mulher, se não fossem esses dois homens que acabaram ali, agredindo o guarda agredido foi para matar, hein? Foi para matar ela. Olha aí, tava com canivete em mãos. Aí nesse momento os caras chegaram lá e foram para cima dele, hein? Se não fosse por esses dois aí, a mulher acho que estaria morta nesse momento, né? Ela teve ferimentos é, no abdômen, foi socorrida até o pronto socorro de urgência emergência da cidade americana e agora esse é, a gente está preso, volta para mim Que vergonha, né? Que vergonha Esse homem, esse homem, este... É, que eu posso dizer? É, não representa, não representa a gama Isso é, é, mancha a corporação Mancha a corporação né? é, Ele já era investigado, já era investigado né, por supostas aí atos de violência doméstica e no dia de ontem aconteceu isso essa essa barbárie essa barbárie o, o cara foi para cima da mulher uma covardia intanta né mas tenho certeza que a justiça agora ele vai ter que se é, prestar conta aí para a justiça tenho certeza disso né tenho certeza absoluta disso né porque ah, foi uma tentativa de homicídio né? O cara tentou matar a mulher. Põe, Põe a imagem de novo lá. Impressionante, ele em plena rua Maranhão. Essa é uma rua, uma das. é a principal rua ali de acesso à Praia Azul na cidade americana. Né? Olha aí, ó. Barbaridade, ó. O momento que ele pega. Aí os dois homens, os dois populares, chegaram e, e salvaram a mulher, porque o cara tava com canivete em mãos. Uma barbaridade, né? Cada uma, né, gente? Olha, ah, quero agradecer aqui a sua audiência, o seu carinho. Lembrando que nós estamos aí no processo de transição na Rádio Brasil, Rádio Brasil AM 690, para migrarmos para o FM, 81,9, do FM. E nós estamos aí, momentaneamente, fora do ar, pelo rádio, é Rádio Brasil e, inclusive, hoje nós não vamos ter o programa Espaço Aberto, qual eu apresento pela rádio. Mas nós estamos nos preparando para essa migração e aguardem que em breve venha a grande novidade. Brasil FM, 81.9. Mas o AM ainda vai permanecer é, por um bom período. Cinco anos de adaptação, você vai poder ainda ouvir a Rádio Brasil pelo radinho tradicional, mas é um processo de cinco anos, né? uma adaptação e vai dar para você estar tá adquirindo nesse tempo todo, nesse período, né? os novos aparelhos de rádios aí com a faixa estendida, tá? Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Essa semana é um pouco mais curta, mas na segunda-feira, se Deus quiser, ele é dos, né? de nos permitir que nós possamos voltar aqui para apresentar o Jornal da TV SP. Obrigado, Laércio! Obrigado pelos trabalhos de produção, imagens, as imagens e produções aqui sob o comando do nosso eficiente líder aqui também da Jornal da TV SBN, o futuro prefeito da Vila Brasil aqui em Santa Bárbara do Oeste, Laércio, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau pessoal, valeu, conte conosco.